Aqui, aqui, deposta em fim a minha imagem, tudo o que é jogo e tudo o que é passagem, no interior das coisas canto Aqui livre sou eu, eco da lua, e dos jardins os gestos recebidos e o tumulto dos gestos pressentidos, aqui sou eu em tudo quanto amei. Não por aquilo que só atravessei, não pelo meu rumor que só perdi, não pelos incertos atos que vivi, mas por tudo quanto ressoei e em cujo amor de amor me eternizei. Chove, é dia de Natal, lá para o Norte é melhor, há a neve que faz mal e o frio que ainda é pior. E toda a gente é contente, porque é dia de o ficar. Chove no Natal presente, antes isso que nevar. Pois apesar de ser esse o Natal da convenção, quando o corpo me arrefece, tenho o frio e Natal não. Deixe-se sentir a quem quadra. E o Natal a quem o fez, pois, se escrevo ainda outra quadra, fico gelado dos pés. Corolas que floristes ao sol do inverno ávaro, Tão glácido e tão claro por estas manhãs tristes. Gloriosa floração, surdida por engano, No agonizar do ano, tão fora da estação. Sorrindo-vos, amigas, nos ásperos caminhos, Aos olhos dos velhinhos, às almas das mendigas. Desse Natal de inválidos, transmito-vos a benção, que com vos recompensam os seus sorrisos pálidos.